Outra perguntinha que vem aqui, um tema que eu queria trazer para vocês que está sendo muito atual, porque está na moda, né? Baseado nas cirurgias aí, na, nas doenças do silicone. Então, as pacientes perguntam para a gente doença do silicone síndrome ásia câncer relacionado ao silicone tem um monte de grupos aí nas redes sociais falando que incentivando as pessoas a retirarem silicone e aí a pergunta que vem para gente é doutor é seguro fazer enxerto de gordura na mama é seguro é qual é a quantidade que eu posso colocar é melhor fazer o enxerto ou ainda é possível colocar prótese? Qual é a segurança da prótese silicone? Então, esse é um tema muito amplo. Eu posso gravar um vídeo aqui para vocês só falando da síndrome ásia, a gente já falou sobre isso em outros vídeos, se você tem curiosidade, procure o nosso canal. A gente já falou também sobre a questão do câncer relacionado a silicone, são doenças muito raras, se fosse algo comum, certamente a própria sociedade brasileira de cirurgia plástica, os cirurgiões plásticos, eles não estariam indicando a inclusão de implante de silicone, seria uma cirurgia que já estaria fora do nosso rol de procedimentos, ou seja, a gente não indicaria, então a gente continua sim achando que o implante silicone é uma cirurgia segura, é uma cirurgia bem indicada para aqueles pacientes que têm mamas muito pequenas e que precisam desse aumento mamário, então a questão da doença do silicone, a questão da rejeição do silicone são coisas raras e que são melhores discutidas no consultório, a gente pode explicar isso melhor para você, ou até você seguir os nossos vídeos aí colocar alguma dúvida se assim exista então vamos lá para a pergunta é seguro colocar o enxerto de gordura na mama o enxerto de gordura a primeira coisa que você precisa entender é que o resultado estético dele vai ser diferente do resultado estético do implante de silicone quando você coloca uma prótese a consistência da prótese é diferente da consistência da gordura é simples assim é fácil entender isso então, o, a, a forma do, do implante de silicone, tanto que ele existem várias formas. Existe a forma cônica, o perfil natural, a redonda. Então, você coloca, sua mama tende a tomar aquela forma porque ele tem uma consistência mais firme, mais rígida. A gordura não. Ela está sujeita à gravidade, ela está sujeita à qualidade da pele e do tecido. Então... Isso serve para a mama, como serve para o abdômen, como serve para o braço, qualquer outra região. Se o paciente tem uma pele do braço flácida, aquela gordura vai cair ali, vai dar um aspecto flácido para o braço. Não é ter mais gordura no braço que vai deixar o braço firme, rígido. Não, a gordura é diferente do músculo. Na mama não se comporta diferente. Então uma grande ilusão que as pacientes estão trazendo hoje para o consultório é eu tinha uma prótese silicone, fiz o explante. Ou seja, retirei essa prótese, eu posso manter aquela mesma forma enxertando gordura na mama e tirando um pouquinho de pele. É óbvio que isso não vai acontecer. Então, eu... o alerta que eu deixo aqui é o seguinte, fez o explante, saiba que a sua mama vai voltar a ter aquele resultado natural. E qual a quantidade de gordura que eu posso colocar? Eu também não vou colocar, eu tirei uma prótese de 300 ml, eu não vou poder colocar 300 ml de gordura nessa mama. Porque aquele, aquela mama ali, ela não vai comportar esse tanto de gordura. Tem um cirurgião, a gente se orgulha disso aqui de Brasília, que é o Dr. Carpaneda, que fez um estudo isso na década de 90, a respeito do enxerto de gordura em qualquer região do corpo. Então ele foi bem conhecido por causa disso e a gente segue esses, esse caminho que ele nos ensinou. Que ao invés de a gente colocar a gordura em bolos, eu enxertar, o que é o bolo? Eu enxertar 200ml de gordura ali na mesma região, aquela gordura que está na periferia, ela vai ser, sim... É, ela vai aderir, ela vai ter uma pega boa, ela vai sobreviver, mas aquela gordura que está no centro, ela não vai ter nutrição, não vai chegar sangue ali para nutrir aquela gordura. E o que, que vai acontecer? Ela vai morrer, vai atrofiar, vai calcificar vai ter uma necrose daquela gordura, que a gente chama de saponificação, ela vai ficar dura. E quando você fizer depois uma mamografia, uma ecografia, você vai ter uma imagem de pequenas calcificações naquela região pela mamografia. Ou seja, você perdeu, não adiantou colocar 200ml em bolo, numa bola de gordura. Então você tem que colocar gorduras em pequenos túneis canais para que ela possa ter célula viva do lado para nutrir trazer sangue para ela. O que que isso significa? Que a mama não tem tanto tecido para eu fazer tantos canais a ponto de enxertar tanto assim. Então quem quer colocar gordura na mama, a indicação que a gente faz é o enxerto de gordura seriado a gente coloca pouco em vários canais é lógico que dependendo do tamanho da mama se a mama é muito pequena eu vou conseguir enxertar pouca gordura se já tem uma mama com volume maior eu vou conseguir enxertar mais gordura isso vale para mama isso vale para o bumbum isso vale para o rosto para qualquer outra região do corpo que você queira fazer o um enxerto de gordura e na mama se a gente quer trazer um volume de repente eu não vou conseguir enxertar aqueles 300 que foi o tamanho da prótese que eu tirei, mas eu vou conseguir colocar, por exemplo, 100 ml de gordura, depois eu coloco mais 150, depois eu coloco um pouco mais até atingir o desejo da paciente. Mas mesmo que eu atinja em várias sessões os 300 ml, que foi o tamanho da prótese que ela retirou, o formato e a consistência da mama não vai ser igual ao da prótese de silicone. Então uma não substitui a outra, do ponto de vista de resultado estético. Agora, se você tem sim indicação para retirar a sua prótese, porque foi diagnosticado como a doença do silicone, você colocou a prótese, não gostou daquele formato, deseja algo natural, você tem receio do implante silicone, ou você cansou de usar a prótese, e quer o resultado mais natural, a gente pode ter indicação de fazer um enxerto de gordura com essas limitações e com essas indicações que a gente colocou nesse vídeo, tá bom? Se ficou alguma dúvida ainda, coloque aí nos comentários, que a gente vai ter o prazer de responder. Muito obrigado!